presente neste ambiente Vem com a Tua glória e muda este lugar Jesus a todos, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês, sejam bem-vindos no ADEC TV. Eu nem preciso falar que nós estamos no ADEC Music e recebendo o Grupo Elo, o grupo dos jovens aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central. E nós estamos aqui para falar de uma novidade muito boa, muito boa, não é meninos? Sim. Que amanhã, dia 18, será o lançamento do EP... Duelo. A primeira parte, que a segunda parte é para julho. E esse lançamento tem muitas músicas maravilhosas, muitas canções, muitos louvores. Imensurável é o nome. Sim. E daqui a pouco nós vamos saber mais detalhes sobre este lançamento, onde vai acontecer, como vai acontecer. Mas antes disso eu quero né, fazer umas perguntas para vocês. E lembrando o pessoal de casa, né, que os nossos programas nós já estivemos aqui com o pessoal do Elo, algumas vezes, e todos os programas estão no canal do YouTube, lá você pode ver como é que foi a formação desse grupo, onde surgiu, quantos eles são, dá pra ver tudinho. Mas, voltando, né, pro EP mensurável, vamos começar a Regine, Ana Lídia, Samuel. <risos> vamos começar pelo Regine. Vamos lá. Regine o processo de composição das canções, como foi? Então, é, hoje a gente tem algumas canções nossas que foram compostas né por nós mesmos e algumas canções a gente compôs em grupo, né outras assim, Deus dá para alguns integrantes do nosso grupo e eu, particularmente, das músicas que eu é, já compus e até mesmo em grupo é, eu acredito sempre que é o momento, né? É, muitas das canções que eu escrevo, às vezes eu tô no meu momento ali de adoração a Deus, né? E ali Deus começa a dar canções. Então, assim, eu acredito que é muito o momento. E até mesmo quando a gente compõe em grupo, né? A gente se une ali no propósito mesmo de, sim, de compor músicas, mas também de adoração, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa junção, é, Deus faz fluir mesmo e, enfim, é muito bacana. Vem inspiração, né? Sim. Essa música né que nós iniciamos o programa, essa canção, é uma delas, né? Sim, é uma delas. Qual sim. que é o nome dessa? Essa é Colossenses 3. Colossenses 3. Isso. Ana Lídia? Tudo bem? <risos> Ana, qual a expectativa ou sentimento que foi na gravação dessas canções? Ah, eu vou falar assim, por mim, a minha experiência, foi um sentimento de gratidão mesmo a Deus. Por, mesmo eu não merecendo em nenhum de nós aqui, Sim. nós não merecemos nada e Deus nos capacita para compor essas músicas, Ele nos dá essas músicas, então, para mim é um sentimento de gratidão a Deus mesmo, porque mesmo sem merecer, às vezes é tão clichê, a gente fala, ah, eu não mereço, mas é verdade, nós não merecemos mesmo. É um sentimento de gratidão que eu tenho a Deus por ele me dar isso, sabe? Me dá para todos nós também, mesmo compondo cada um o seu momento é, de adoração, de devocional, tanto no, nos momentos que nós nos reunimos, eu acho que é um sentimento de gratidão mesmo a Deus. Até porque é uma experiência bem complexa, é, principalmente pra, por mim, já tentei compor músicas sem esse direcionamento, né? Sem aquele devocional, sem a Bíblia ali perto. Deu certo? Não, não. não saiu não, Samuel. Sai nada, sai nada. Essa questão do momento também é que muitas vezes é, a, as composições são a resposta de Deus, né? Por exemplo, a Colossenses 3 era um momento que eu tava passando muito difícil, de incertezas, e aí Deus vem com essa canção e um dia uma oração que eu tava pedindo a ele há muitos dias ele tava em silêncio, né? É, Pedindo um direcionamento de Deus e ele fala, meu filho, tudo que você for fazer vai ser para mim agora. A sua vida é minha, tudo que você for fazer é para mim. Aí a gente toma aquela pancada <risos> ali. É, então, assim, vem muitos momentos. Né? Às vezes é a resposta de Deus, às vezes é aquilo que Deus quer que a gente realmente exponha para fora, para outras pessoas, porque... Às vezes aquela letra ali, às vezes não vai servir para nós, para quem está escrevendo no momento, mas às vezes pode ser para uma pessoa que está próxima, né? pode ser uma resposta que alguém está esperando. Então isso é muito bacana. E é muito lindo, né, gente? E eu sei que esse processo todo que vocês gravavam, esse EP, né vocês fizeram o um estúdio, foi, foi longo, foi demorado? Ah. Então, foi menos <risos> demorado do que a gente esperava. Mas ainda assim é trabalhoso, até porque acho que aqui o que mais tinha experiência de estúdio era o Heide, né? Porque já mexia assim, já tem essa curiosidade, já tinha algum equipamento. Nós não, a gente tava indo de primeira, é, a gente fez a gravação do, é, de duas outras músicas em outros momentos, mas foi, mas foi um momento bem à parte, foi um grupo bem reduzido, dessa vez teve uma maior participação. Então, foi uma experiência nova pra gente e deu um trabalhinho. Deu Fala nisso, mandar um abraço pro Neto aí, ó. Obrigada, Neto. Uma força né? gigantesca pra nós. É o rapaz que produziu as músicas pra nós, Sim. da High Records. Eu não sei falar com é. inglês, <risos> mas um abração pra ele que, sem a ajuda dele, a gente não tinha conseguido, não. Mas, então, foi uma experiência pra muitos de vocês. Uma experiência, assim, nova, né? Com certeza. Bem nova. Bem nova? É. É. Sempre dá aquele medinho, assim, um né? Um friozinho na barriga. É. Ficou tudo lindo. Mas é porque tudo que a gente vai fazer para o senhor, a gente que fica muito envolvido assim na obra, a gente Sim. realmente sempre tem temor, né? É tem temor porque tem que ser feito com muita excelência. Com então, já, né, você já respondeu um pouquinho, mas qual é a importância desse EP? Para você e para vocês, né, do Elo? Eu acredito que a importância desse EP é muito sobre a nossa função. O que nós queremos nós somos chamados para ser e como nós nos portamos. Nós entendemos que somos ministros de louvor, nós estamos aqui é, como representantes do céu e nós temos uma mensagem para passar. Então esse EP é parte da mensagem, é parte do que Cristo tem feito nas nossas vidas, tem falado conosco e é o que a gente quer transmitir para as pessoas, entendeu? Eu costumava falar muito sobre legado, mas eu não acho que se seja só um legado. É literalmente a gente cumprindo o chamado de Cristo para as nossas vidas. É a gente transmitindo a mensagem dele. Só que é, através de, de letras, de músicas, de poesias, que são ferramentas que a gente utiliza, né? O importante é que a palavra de Cristo seja pregada, as pessoas sejam alcançadas. Nós utilizamos essa ferramentazinha maravilhosa que é a música aí, porque é o que a gente sabe fazer, né? O dono é. Porque nós aprendemos que a gente... Nós não podemos reter nada que o Senhor dá para nós. Então, nós temos que passar para frente o que o Senhor entrega para nós seja canções, palavras, seja o que for, nós temos que passar para frente, nós temos que levar aquilo para as pessoas que precisam. Sim. Mesmo que alcance uma única pessoa Sim. em um momento muito específico, Sim. se alcançar, cumpriu a sua função, Sim. glória a Deus por isso. Porque é nós estamos aqui cantando a palavra também, né? Então, mesmo sendo em forma de música, é palavra e a palavra ela entra, ela cura, ela liberta. Então é isso aí. De certa forma, de certa forma não. É o cumprir o id, né? Sim. Sim. Exatamente. Tanto que poucas pessoas sabem, mas durante um tempo o Ministério de Louvor do Elo era chamado de Ministério Id. Ah, é mesmo. Muito é, tempo. Verdade, poucas sabia. pessoas sabem, mas quando começou mesmo a gente tinha essa repartição e a gente se chamava Ministério Id. Id. Aí agora a gente mudou, e assumiu que mesmo o Ministério Elo, o Ministério de Louvor. Ficou mais fácil mas antes a gente tinha essa nomenclatura de ID que representa bem, né? Sim. A intenção dos EP's. Pra, né Para vocês terem uma ideia assim de quão importantes são os louvores, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas o Léo, meu marido, são tantos Léo, Le... tem muito Léo aqui na igreja, né? <risos> <risos> Léo, meu marido, que daqui a pouco nós vamos conversar pessoal com o Léo, né? Que é o líder dos jovens, é Elo, né? <risos> Também do grupo Elo, mas o Léo, meu marido, ele a maior parte da, da evangelização dele foi através dos louvores ele sempre ouviu louvores então se for, né do Léo acredito que seja de muitas muitos muitos muitas pessoas Sim. Sim. então Sim. né para a gente ver a importância de um louvor Sim. essa última pergunta eu vou fazer para os três né porque eu não acho que essa é só uma, eu acho que são, são várias. Aqui está qual a mensagem que vocês desejam levar para quem escutar esse, esse EP. A Ana Lídia até falou um pouquinho, né? Mas eu acho que pode ser quais as mensagens, né? Então, às vezes, cada um tem uma. É, eu acho que é importante também a gente... Como a gente estava falando sobre composição, né? É, sobre que é um EP onde a gente... É, tá trazendo o que Deus tem dado para nós, eu acho importante também a gente passar a mensagem de que você que tá ouvindo isso agora, que vai ouvir esse EP, não retém o que Deus tem te dado, né? Então, assim, tem muita gente que retém isso, eu conversei com um amigo meu esses dias, ele falou que tem muitas canções, tem muitos anos guardado eu falei, cara, né, são canções lindas, canções que Deus, assim, realmente você vê que foi dada por Deus, então, é, não retenham isso, né? É, quando assim, dado por Deus mesmo, é para abençoar outras vidas, então é, vamos levar isso. Primeiro eu quero falar de uma música específica do EP, Sim. que é a música imensurável, que ela fala que não há medidas e não há como comparar a grandeza de Deus. Então acho que é, como o EP se chama imensurável, acho que é a mensagem maior que nós podemos passar é, para as pessoas é que não há medidas para o amor de Deus não tem limites para o amor dele. E que as pessoas possam ouvir esse EP e sentir mesmo que elas que Deus está com elas, que que Ele não abandona e que não há medida sabe? Não importa de onde ela veio, não importa o que aconteceu com ela, Deus ama ela de todo todo jeito. Então, acho que essa é a mensagem que nós queremos... para Cada música específica fala um pouco. É, uma fala que nós devemos nos render, outras fala que... É de exaltação mesmo a Deus, exaltando quem Ele é. Então, existem várias mensagens, podia ficar falando aqui, mas acho que é, é isso. Samuel? Ah, eu acredito que a mensagem principal, como tudo nas nossas vidas, tem que ser Cristo, né? Mas eu, particularmente. Quando parei para ouvir as músicas, quando a gente estava gravando, enquanto estava até compondo as que eu participei da composição, é, o que vinha muito no meu coração sobre a adoração é mesmo de simplicidade. Às vezes a gente com, complica demais a adoração a Deus, sabe? E como a Ana falou, é algo muito natural, ou deveria ser algo muito natural, porque Ele te ama independente de tudo, independente do seu passado, independente do que você fez, Ele te ama, Ele te quer, então, algo que o EP traz com muita veemência, eu acho que é essa postura de adorador. Independente do que está acontecendo, em todo tempo, em qualquer circunstância, a gente está adorando, a gente está dizendo, a gente está se entregando, principalmente, renunciando à nossa carne para adorar a Deus, porque é, é o que nós sabemos fazer de melhor. É para isso que fomos chamados, é para isso que estamos aqui. Quando né, a gente fala muito do el, e, às vezes, acho que as pessoas... Né... Outros jovens querem conhecer vocês. Conhecer mais sobre o trabalho né, do Grupo Elo. Onde que eles devem ir? Onde eles devem procurar? Nossa, comunicador. <risos> <risos> Nem foi combinado, hein? <risos> é, nós temos né, as nossas redes sociais do Elo. Caso a pessoa que, queira seguir né Ministério Elo, pode chamar a gente que a gente... É, encaminha a mensagem o pessoal do SOS. É, e, e eles conversam com eles, falam os cursos, nós também temos as nossas agendas no Instagram. Então, é só procurar no Instagram ou procurar nós mesmos. quando com a gente na rua, em algum lugar, ai, querem não. A gente vai passar tudo para eles. As redes sociais da igreja também, Sim. através dos nossos pastores, o pastor Eliseu, o pastor Gilberto, pode procurar eles também, que a gente. Como a gente pode falar, a gente trabalha como uma família, como a igreja tem que ser. E eles comunicam, eles vão repassar, eles vão pegar um dos líderes e colocar em contato com a pessoa, quiser conhecer mais, a gente está bem acessível aí. Todo mundo é bem acessível, né? Sim, sim. bem-vindos. Né? <risos> Muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos. E o que a gente mais quer é isso mesmo, né? Que mais pessoas possam vir e, e conhecer né? a palavra, conhecer o Senhor. Vocês não vão sair daqui, né, nós, eles começaram, vai ter mais uma amostrazinha do que tá vindo aí amanhã. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, porque no segundo bloco os meninos ainda vão estar aqui, mas nós vamos receber o Léo, que é líder de, do Grupo Elo. E aí ele vai falar mais um pouquinho desse lançamento, né, nós vamos detalhar mais um pouquinho, até daqui a pouco.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 Olá, nós voltamos para o nosso segundo bloco do ADEC Music. Hoje nós estamos aqui com o Grupo Elo. E como eu falei no bloco anterior, nós estamos aqui com o Léo. E aí, bem, Carol, Tudo bem? Léo é o líder do Grupo Elo, do Ministério Elo. Um dos líderes. Um dos, um dos líderes. líderes, é. Um dos líderes. Somos quatro, eu, minha esposa, a Tâmara, a Denise e a Sara. E a Sara. Mas... Do louvor, diretamente, eu sou, eu sou o líder. Você é o líder, né, Léo? Isso, o que coordena a galera. É porque, na verdade, um líder ele tem que ter outros, né? Sempre ajudando, é, compartilhando. A, a, gente, a gente nunca, a gente sempre se preocupou em ter uma equipe trabalhando junto. É, como diz o outro, é eu e hoje sou eu e três mulheres e é as que manda. <risos> Isso é só obedece? <risos> mas só é uma, Mas é uma equipe que funciona é. muito bem funciona mesmo né nós podemos observar né e realmente e a responsabilidade é grande né Léo? Muito. e um bom líder ele sabe compartilhar distribuir funções e hoje é assim mesmo né e a gente falando desse novo epi imensurável nem os meninos estiveram aqui no primeiro bloco mas eles tiveram que ir né eles tinham outro compromisso faculdade essas coisas Aí nós voltamos com você para você responder umas coisas mais técnicas, né, como que está funcionando. E a primeira pergunta, como vocês iniciaram esse projeto autoral com ela? É, teve uma época que a gente começou a falar muito sobre legado, né, que a gente precisa deixar um legado, é, que a gente não pode passar por esse tempo sem deixar alguma coisa, porque a igreja é... É, é, é muito rotativo, né? Eu tô aqui, hoje eu tenho a função de líder Mas amanhã é outra pessoa que vai assumir. E a gente começou a falar muito sobre legado E Deus direcionou a gente Por que, que a gente canta tantas músicas de tantas pessoas abençoadas Mas a gente não tem aquilo que Deus dá pra gente E eu, eu, eu tinha convicção que Deus daria alguma coisa né? Então a gente começou a fazer um trabalho primeiro em grupo A gente reunia a turma é, a gente dividiu em duas equipes e eu dei alguns direcionamentos. Ó, a gente precisa de uma música bíblica, a gente precisa de base bíblica. Vocês vão criar a melodia e a letra e depois a gente vai ver o que, que vai fazer com isso. E eles começaram, eles, eles fizeram duas músicas e depois, assim, para nossa surpresa, a, a intenção era de seis em seis meses eles sentarem para compor juntos. E, para minha surpresa, eles começaram depois a me mandar a música que Deus estava dando um secreto para eles. Esse, esse EP, por exemplo, é, todas as músicas são composições individuais de jovens. Nenhuma delas foi... Não, Imensurável é, é, é a que dá nome. É a única que foi, foi uma composição em grupo. Mas todas as outras, sendo da primeira parte, quando da segunda, são músicas que Deus deu para alguns deles... E eles deram essas canções para ela. Né? Então, foi, o trabalho começou nesse sentido, de deixar um legado, de não reter o que Deus está entregando, porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que Deus ele não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. O mesmo Deus que deu canções para a geração anterior, Ele dá canções para a de hoje. E nada faz mais sentido do que a nossa igreja cantar as canções que Deus está dando para os nossos ministros, para a nossa turma. Então foi nesse sentido de deixar um legado mesmo. Um legado. E né, você falando nisso, o que Deus precisa mesmo é só de um coração disposto, Exatamente. né? Exatamente. Um foi, foi, foi, muito, foi muito doido como que as coisas aconteceram. Tipo, um mês depois que eles fizeram a composição em grupo, já começaram a mandar o ponto de um, uma das músicas é, é, é uma letra em inglês. E a jovem não sabe falar inglês, então não sei como é que é a <risos> Ela mandou, Léo, fiz uma música em inglês. Aí eu olhei e falei, poxa vida, Deus é doidão mesmo. <risos> e nós vamos gravar ela. Vocês já gravaram essa? Não, não essa vai... em inglês vai vir na parte 2 do episódio. Na parte 2. É. Léo, nessa primeira parte são quantas canções? São cinco cinco, cinco canções. canções. E ela ficou muito lindo. Ficou assim... Amanhã, né? Amanhã. E a segunda parte a gente vai gravar ainda. É, mas sai até o finalzinho de julho, eu acredito que sai. Sim, são mais cinco? São mais quatro canções. e Depois, mais para agosto, setembro, a gente lança é, um, uma, um single, uma música. Lembrando que esse EP, ele tá sendo voz e violão, né? Depois desse EP, a gente vai lançar uma música com banda completa, com a, com a galera que toca isso, né? Pra gravar junto. E, assim, né? Eu fugindo um pouquinho desse, <risos> mas... Há muitos talentos no elvo, né? Demais. Demais, né? Demais. É, é, é uma, uma safra boa. Eu tô... Muito boa, né, Léo? Safra... E assim, é... a, a, a desconstrução e a construção que Deus fez, eu acredito que a gente é só canal mesmo, a gente não faz nada. Mas ver o que Deus desconstruiu e o que Deus está construindo na vida dessa galera é, é muito... É muito gratificante. No início do, do, do trabalho, é, a gente chegava nas, nas reuniões e a gente via uma galera meio é, imatura para algumas coisas. É, e, e assim, até em músicas mesmo, sabe? Cantava música que estava rodando na rádio aí e, e, e achava que o movimento viria com aquelas músicas. Mas Deus foi desconstruindo isso. É, e hoje eles ouvem músicas bíblicas, é, eles não aceitam qualquer tipo de letra. E, e ver que Deus fez isso, para mim foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive. Porque é ver que Deus moldou uma turma atual dessa geração que a gente ouve muito falar, que é uma geração fraca, Sim. mas que eu sou testemunha, que é uma geração muito bíblica. Que, que é uma geração muito forte. E, na verdade, a Bíblia mesmo fala que é... não se deve comparar gerações, né? Não, com certeza não. Né, Assim, né, eu tô, não tô pondo exatamente nos textos, mas que a geração passada ela tem que cuidar, incentivar Sim. a nova geração. É, e, e, assim, é, a gente tem que entender que quando a geração nova ela tem uma disposição, que você falou, um coração disposto, ela tem porção dobrada. Né? É, Eliseu pegou a capa de Elias, mas o que Eliseu recebeu de poder de Deus para fazer as maravilhas que ele fez, não foi por causa da capa de Elias. O que, recebeu, o, o, o que Eliseu recebeu foi porção de Eliseu, que Deus tinha para Eliseu. Né? É, então, é, a geração anterior ela tem que olhar com, com a visão paternal para a nova, e se orgulhar do que está vindo. Né? E se ver que alguma coisa tem que, tem que chegar no lugar, chegar com amor, que Isso. é o que a gente tentou fazer. Instruir, né? Instruir, corrigir com amor, com amor sentar na mesa, é, não só puxar a orelha, mas sentar, colocar uma Coca-Cola na mesa para tomar <risos> junto e conversar. E, e mostrar as coisas. É, essa turma é muito inteligente. A geração que está chegando aí é muito inteligente. E na conversa eles conseguem ser maldados. E a gente percebe mesmo a maturidade, né, como foi desenvolvendo a partir do momento, né, que Sim. foi se incentivando os estudos, né, os momentos de devocionais, tanto individual quanto em grupo, vai adquirindo experiências com Deus, e nisso a maturidade vem, né. Com certeza. E, e Léo, a gente até falou um pouquinho disso, né, mas vamos lá. Não é comum ver o Ministério de Jovens trabalhando da forma que vocês trabalham, aqui na sede. Estou falando agora do Ministério Elo. Uhum. E o que motivou vocês a fazerem, né, fazer esse tipo de trabalho? Porque o Grupo Elo saiu do Ministério Elo. Isso, o louvor do Elo, sabe, do, do, do Elo geral, né? Geral. É, assim, eu, eu sempre fui um pouco inconformado, né, com o tradicionalismo, né, de uma certa forma. Eu respeito muito a tradição, respeito muito... Os nossos pais na fé, todas as gerações, geração da, dos meus pais, da minha avó, respeito muito. É, sei o que eles percorreram, sei o que os pastores antigos é, fizeram para trazer a igreja até aqui. É, mas eu, eu sempre fui muito inconformado de, de eu ser um adolescente jovem e a única coisa que tinha para fazer na igreja era cantar. Né? E para mim foi muito bom porque eu sou músico então eu sempre quis tocar um instrumento então para mim foi muito fácil mas eu vi adolescentes que cresceram comigo, jovens que cresceram comigo que não tinham uma chamada musical e, e se desviaram e eles estavam simplesmente jogados na igreja porque não tinham outro trabalho né? e isso vem de muito tempo então quando, quando a gente teve a oportunidade de, de sugerir alguma coisa, a gente sempre sugeriu ne, ne, nesses termos de, de, de abrir um pouco é, as, as atividades do grupo então, é, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma lista com quem estava no grupo na época foi no início de 2018 e passar para todos os jovens assim, o, o que, que você quer fazer na igreja cantar, você quer aprender a tirar fotos você quer aprender a filmar, você quer aprender a pregar e a gente se propôs a, a discipular eles de acordo com o que eles tivessem interesse e facilidade e aí Deus foi direcionando a gente criou quatro grupos de trabalho que já tinham louvor tem a, a comunicação, a, comunicação. A, a intercessão e o S.O.S que trabalha recepção visita né? que, que é que que a galera que, que que que o jovem quando chega no elo vê primeiro ali é recepcionado entra em contato WhatsApp tudo e Deus foi direcionando a gente a trabalhar essas quatro frentes aí, né? é, e a gente percebeu que deu muito certo uma coisa que a gente fez antes de começar o trabalho foi ter um intercâmbio com outras igrejas para ver o que Deus estava fazendo né? é, a gente não quis trabalhar no piloto automático ah, vamos, vamos fazer assim porque é assim que faz não, faz do jeito que Deus direciona a gente a fazer e naquele momento a gente viu que a gente tinha que cuidar de pessoas, de jovens que estavam com problema com os pais, é, de jovens que só queriam ir embora da cidade, né? eu quero, na hora que eu fizer 18 anos, eu vou embora. Mas não sabiam por quê. Né? Jovens que vinham na igreja porque tinham que vir e não tinham conto com Deus. E a gente sabia que marcar um ensaio para cantar no culto não resolveria o problema. Então, a gente, pensando dessa forma, a gente falou, não, vamos trabalhar diferente... Seguimos e deu certo. Deu certo, né? Está dando certo. É lógico que no caminho a gente perde alguns, né? Sim. É, mas eu sempre, eu sempre falo com a galera que, que a turma que está perseverando tá atingindo uma maturidade que eu, na idade deles, estava muito longe. Eu também não tinha nenhuma, sabe? Né? E, e, e eu, eu creio que os que saíram vão retornar através desses que ficaram, né? Se não retornar para cá, vão retornar para outra igreja, para outra família espiritual e vão ser cuidados. Porque os frutos vão aparecer através desse que permaneceram. E tem uma turma boa. O que a gente deve esperar do Elo daqui para frente? Vamos lá, do, do, do Ministério Elo e do Grupo Louvor Elo. É, o, o louvor, é, a gente está encerrando o trabalho de composição, né? É, a gente entende que foi um direcionamento de Deus, nós estamos registrando essas músicas justamente para a gente poder ter um registro delas e deixar esse legado para a gente poder ouvir elas junto com outras músicas que a gente gosta. É, mas a gente está encerrando esse, esse trabalho de composição. Eu, eu acredito que, que o objetivo foi, foi, foi cumprido, assim, sabe? É, uma coisa que a gente não gosta de fazer é trabalhar sem ter o porquê, claro, né? Uhum. Então, foi uma estratégia que Deus deu, mas agora a gente não tem que continuar fazendo simplesmente porque a gente fez antes. Então, por enquanto, esse trabalho de composição se encerra nesse, nesses três lançamentos, que tem agora até agosto, setembro, e o elo daqui para frente a gente está orando. Né? Eu acredito que vai ter algumas mudanças. Né, que são necessárias eu, eu creio que algumas pessoas são chamadas para iniciar um trabalho eu creio que tem pessoas que são chamadas para para fazer o trabalho crescer mais, eu creio que tem pessoas que são chamadas para dar um, um detalhezinho a mais é, eu, eu acredito que o nosso chamado no Elo diretamente foi para continuar um trabalho que tinha começado e fazer ele crescer, dar um direcionamento mas eu acredito que que algumas coisas vão mudar né, daqui para frente. E a gente está saindo da uma pandemia né, daqui uns dias, se Deus quiser. Se Deus quiser. <risos> então, a gente não consegue definir muito claramente o que vai fazer. O que eu gostaria que acontecesse com ela é que essa galera continuasse nessa busca de maturidade e alcançasse mais pessoas, mas permanecessem firmes no propósito. Sempre que né, gente, quando a gente fala assim, né? vai ter algumas mudanças vai, né a gente mas sempre estar tá na direção Sim. de Deus né? é, eu, eu, eu creio que Deus direciona isso tudo né é, os tempos as estações de do grupo eu, eu, eu vi Deus direcionando há anos né cada mudança e, e eu creio que a gente está entrando numa nova fase porque a igreja ela precisa entrar na nova fase agora né é, o tipo de igreja que a gente fazia antes de acontecer essa questão do Covid não funciona hoje mais então tem muita gente para a gente resgatar é, tem muita gente para a gente buscar de volta, tem muita gente para chegar e o nosso olhar tem, tem que mudar com algumas situações, então eu creio que Deus vai direcionar esse novo tempo eu de verdade não sei exatamente o que Deus vai fazer o que eu espero e o que eu acho que a gente pode esperar é uma contínua busca por maturidade espiritual que a galera está indo. E eles vão continuar. Que eles estão sempre Cri... buscando. Tá. E, e Léo, e agora voltando no lançamento do EP, vai acontecer amanhã. Então, vamos dar o um detalhe para o pessoal. Como vai ser esse lançamento? Onde vai acontecer? O horário? Vamos passar tudo. É, o lançamento vai ser principalmente no Spotify, né? mas está em outras plataformas. Apple Music, é, Deezer, a gente não está colocando YouTube por enquanto, né? imediatamente amanhã vai sair é, nessas plataformas principais de, de stream. E acontece à meia-noite, na, meia né? na virada de hoje para amanhã. Ah, da 17 para 18. Isso, 17 para 18. Então, acontece meia-noite, já vai estar disponível lá para todo mundo. Trabalho lindo, maravilhoso, é, Bíblia pura, tem uma música, é, uma música, é o Salmo 93, literal, assim. E eu, eu, eu fico muito feliz de ver isso. Uma outra música, a do rei, a gente chama Colossenses 3. 3. Três. Então é, eles até ouviram um pedacinho. Isso. Então, assim, é Bíblia pura. Não, não tem não, não mexido com esse menino, não. Eles são bons mesmo. Eles são bons mesmo, né? E, Leo, e o pessoal que quer, eu já até perguntei isso para os meninos, mas eu acho que você pode dar mais detalhes conhecer o trabalho do ELO. Sim. É, o ELO é o Ministério de Jovens da Assembleia de Deus, Tempo Central. Tempo Central. Né? Rua Princesa Isabel, número 52. 52. É, nós temos a nossa agenda de atividades. É, devido à pandemia, a gente não está tendo um padrão, né? mas geralmente todos os sábados a gente, a gente reúne. Nós temos a reunião com o nome de Ruiós, significa Filhos Maduros. É... Essa reunião a gente estuda a palavra, a gente tem um momento de adoração. É, paralelo a isso, a gente tem uh, um projeto de leitura em, em grupo, né, que a gente lê alguns livros, um projeto muito legal. E dentro do ELA a gente tem os grupos de trabalho que a gente citou aqui: Louvor, SOS, Comunicação e Intercessão. É, Para conhecer o nosso trabalho é nas redes sociais. Né? Pode, pode falar, Dani vai pôr também, mas isso. pode. É, tem agenda também, tem, no Instagram. Tem lá no, no Instagram, a galera posta a agenda, os, os eventos todos. Se algum jovem quiser congregar na sede, ele é recepcionado pelo SOS, e imediatamente que ele demonstrar esse desejo, ele já é inserido no grupo de WhatsApp do El, né E ele fica por dentro de toda a programação, enquanto ele estiver congregando. Né? A gente sempre preza de... Assim, de de conduzir a galera que está congregando e que quer fazer parte. Né? Quem quiser visitar a gente é só entrar nas redes sociais e ver lá o dia que a gente tem reunião. Geralmente é no sábado, às 5h30. Elo é, Ministério, Instagram? É, Instagram, Elo Ministério, Facebook, Acha Ministério Elo. YouTube tem? E YouTube tem também, Ministério Elo. Ministério Elo. Tem muita coisa boa no YouTube, tem podcast, tem muita coisa boa. Tem muito podcast legal mesmo, é. vocês podem entrar lá e conferir tudinho. Isso. E, e nós estamos aí. Quem quiser vir conhecer, estamos de braços abertos. Braço abertos igual, igual Cristo. Nós somos legais, <risos> né, Ela? <Lá? risos> nós somos gente boa demais da né? conta. Eu tenho cara fechada, mas a, a turma é boa. A gente, a gente é legal. Assim. Só cara, né? Só cara. Nós somos, somos bobos. É muito legal, gente. Vocês tem que conhecer o grupo de jovens, o Elo, porque realmente eles são diferenciados. <risos> a turma é boa. Né? assim eu, eu sou suspeita para falar né porque a gente eu também congrego na sede e, e a gente pega amor mesmo né por tudo que que, que a igreja a gente faz né juntos é. a, a gente a gente fica muito feliz de ver assim que, que o que Deus fez através de nós e com a gente é, influenciou muita muita gente sabe eu, eu recebo muita ligação eu recebo muitas pessoas no WhatsApp de outras igrejas perguntando, querendo, querendo trocar ideia e assim, a gente a gente fica muito feliz de, de ver isso e assim, sem sem orgulho nenhum, a gente sabe que a gente não é nada e Deus que fez tudo de uma forma inexplicável eu, eu quando você fala assim, que a gente fica feliz de ver, é no sentido que realmente a gente está seguindo a direção de Deus, é. né que é o Senhor falando é. nós vamos encerrar com mais um trechinho de uma, da, uma das músicas Sim. do E.P. Imensurável, né? E se você quiser deixar um recado pro pessoal. O recado que eu quero deixar é que vocês acompanhem o lançamento e creio que vai abençoar muito a vida de quem ouvir. E a mensagem é, é justamente essa, que o amor de Deus, a graça de Deus é imensurável. A gente não consegue medir o poder e a misericórdia dele por nós. E Acompanha lá eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Amém. Não há que. separar